Um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto alto na primeira correntinha, para ficar deitado. Saltamos 2 e fechamos com um ponto baixo. Ok, vamos lá. Ponto baixo...